Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa, esse sobrado de 403 metros de área privativa, 525 metros de terreno, 5 suítes, casa ficou pronta, está à venda por R$ reais, aqui no condomínio Ilhas Park, Capão da Canoa, lá do Oeste, lado da lagoa, meu caro. A lagoa está aqui atrás de mim Não vou conseguir te mostrar, talvez ali de cima a gente consegue ver Eu quero te mostrar esse sobrado Que está com um ótimo preço Ficou pronto há pouco tempo E vamos lá conhecer comigo então Então, mais uma vez, seja bem-vindo Seja bem-vinda a mais uma bela obra de arte do setor imobiliário aqui do rio grande do sul gente olha só aqui tem abrigo para dois carros colunas revestida com pedra-ferro aqui a gente tem uh, toda a de madeira aqui gente olha só que legal isso aqui aqui a gente tem gente olha só também mais um espaço um jardinzinho maravilhoso aqui eu tava pensando aqui antes de gravar que essa parte ia ficar top se tivesse um laguinho com os peixinhos aqui porque ele tem uma porta janela da sala e eu vou te mostrar Ficaria sensacional. Mas mesmo assim já é bonito isso aqui, gente. Olha só. E eu estou aqui. Hoje é mais ou menos. Esse horário é mais ou menos 6 horas. E o sol está batendo na frente da casa. A casa ela é frente oeste, tá bom, gente? Tem um terreno maravilhoso. 525 metros de terreno, 15 por 35. Terreno com bastante testada, bastante profundidade. Um terreno ótimo para você morar. Vamos entrar então, gente? Essa é a casa. Que eu vou abrir para você, dá licença, porque só abre a chave da porta da frente. O proprietário, então, dá licença, eu vou entrar na sua casa. Eu vou te mostrar ela detalhe por detalhe. <risos> Acabei de entrar na casa aqui. É a sua casa, tá com um ótimo preço: 3.30.0 proprietário, estuda a receber um imóvel, um parcelamento. Acabei de entrar aqui, gente, ó, pé direito alto, lareira revestida de mármore, gente. Esse mármore aqui. Ele tá parecido com o calacata Mas eu vou ver certinho qual é o nome dele Que eu nem sei, olha que lindo esse mármore, gente Olha só o Calacata não, isso aqui é um Nero Marquina, gente Olha que legal isso aqui E na verdade é uma porcelana que imita Então o um mármore Olha que lindo Esse aqui é o São Gabriel Preto Lareira a lenha Aqui dá para fazer uma segunda sala, gente Que eu falei para vocês, ó Olha que legal, imagina os peixinhos correndo Ia ficar legal, né? Uma sugestão para você meu querido proprietário deste belo imóvel aqui na praia de capão da canoa olha que legal gente ó duas aberturas de vidro lado sul né então o sol da tarde vai sempre bater aqui na casa ela é bem iluminada bem arejada então aqui seria sala de estar aqui seria a sala de jantar né nós temos uma varanda que hoje é difícil algumas casas tem essa casa tem uma varanda sensacional. Olha que gostosa essa varanda aqui, gente, ó. Você botar uma rede aqui e ficar desfrutando aqui. Até para colocar uma piscina, se quiser, aqui. Ali o maria verde, lá atrás passa um laguinho. Tem um laguinho lá, gente, ó. Olha que lindo lá, ó. Olha o tamanho desse terreno, meu cara. Deixa eu te mostrar ele. Olha só, vamos aqui no fundo do terreno. Quero te mostrar pra você ter uma ideia. 35 metros de fundos é um belo de um terreno, gente. Olha só, tudo isso aqui de pátio seu ó e você tem um imóvel de 400 metros quadrados é sensacional lá em cima tem um terraço a gente vai ver é muito top essa casa aqui gente a palavra exata para ela é exuberante é uma oportunidade que o preço tá bom só para ter uma ideia tem casas aqui menores menores e com valor a mais gente e não tem o alto padrão dessa casa aqui, o acabamento, os detalhes, gente. Porcelanato em 20 por 120. Churrasqueira maravilhosa, olha o tamanho, gente. Aqui é a cozinha do imóvel, tá, gente? Cozinha aqui. Aqui o espaço gourmet, cozinha, todo aquele balcão lá. Planta bem distribuída, sensacional. Olha quantos pontos de tomada tem aqui, gente. Olha só, tudo isso aqui o proprietário entrega para você prontinho, olha só. Deixa eu te mostrar a área de serviço aqui. Olha que bacana, ó. A área de serviço, mais ponto para pia aqui. Aqui, a gente, tem, então, uma, um, uma dispensa, um dormitório. Grande, aliás, bem grande. Aqui a gente tem uma porta. Vamos ver onde é que está essa porta? Essa porta sai do outro lado ali, gente. Está cadeada aqui, tá? Aqui o quadro de luz. Olha que casa sensacional, gente. Um belo imóvel. E tá com um excelente preço. Diga-se de passagem, um excelente preço vale a pena você vir conhecer esse belo imóvel Olha só gente aqui é o lavabo tá olha só já tá todo ele prontinho falta só colocar a cuba e a pia olha que legal esses mármore preto aqui gente bacana né sensacional aquela portinha ali é uma dispensa tá gente para que o proprietário guardou as ferramentas dele tem algumas coisas ainda ali tá bom mas prometo que a gente consegue a chave quando você vier olhar tá Aqui é a suíte terra, a nossa famosa suíte do vovô, suíte da vovó. Ó, aqui então o banheiro dessa suíte. Dessa suíte. Olha que belo dormitório, gente. Excepcional o tamanho desse quarto, hein? Ali o cortineiro, gente, ó, o desnível no gesso para colocar a cortina automatizada, tá bom? Ali espero para ar-condicionado split e os pontos de tomada. Falta colocar as capinhas. Vamos subir? Quero te mostrar mais essa casa ó vamos subir a escada então aqui embaixo dá para fazer uma adega tranquilamente o pessoal faz a adega aí né embaixo das escadas e o condomínio ilhas parque é um condomínio aqui da Praia de Capão da Canoa e ele fica localizado a 120 km da capital Porto Alegre tá bom temos aeroporto aqui também se você precisar vir do outro estado entre em contato com nós a gente consegue licença por pouso de vocês tá bom eu vou começar aqui por trás, olha para direito alto que lindo, ó. eu vou começar aqui por trás, porque tem um terraço aqui maravilhoso que eu quero te mostrar, bem vindo à segunda suíte então aqui, olha que quarto sensacional, grande também, aqui o banheiro dele, ó. todo inero marquino isso aqui, e esse aqui é um porcelanato que imita o Imperador, amanhã bem espaçoso também e aqui então a gente tem acesso ao terraço gente ó, ó. abertura pvc tela mosquiteira eu abri aqui você já tá ouvindo barulho né a porta acabou de bater me desculpe tá por estar judiando da sua casa tá bom por favor me desculpe isso aí a gente pode dar um desconto na comissão sem problema nenhum <risos> Olha só, que legal esse terraço aqui, gente, hein Sentar aqui, botar uma ladeirinha, aquela de chão aqui, hein Ficar aqui de noite só curtindo, né Essa, essa, essa vista, essa calma, calmaria aqui da praia, né, gente Olha só o seu terreno, ó Bem espaçoso o terreno aqui, gente, ó Olha que lindo, ó E aqui atrás de mim, eu já tô aqui no final aqui da... Do terraço ó, A lagoa lá, gente, ó, eu vou te mostrar o final do terraço aqui, e eu vou acessar então a nossa terceira suíte. Vamos lá, vamos conhecer? Bom, então aqui é a terceira suíte. Seja bem-vindo então, moça, moço, filho do proprietário dessa casa. Esse quarto pode ser o seu. Aqui, split, rebaixamento em gesso. rodapé é de fala aqui que é Santo Antônio, então, gente, que é todo de PVC. Olha que legal esse banheiro, gente, bem clean, diferente do outro, é bem escuro, e esse é bem claro. Ó, acabei de sair aqui então, entrei por ali, estou saindo por aqui, um terraço atrás que interage com as duas suítes Vimos três suítes, duas em cima e uma embaixo, mais um quarto de empregado, né, um quarto de serviço E agora vamos conhecer a quarta suíte, seja bem-vindo então, a quarta suíte Que também tem um terraço maravilhoso aqui, eu já vou ali te mostrar, só te mostrar aqui o banheiro Olha só que o banheiro lindo, gente ó. Tem é um porcelanato que imita o mármore calacata. Aqui é o mesmo porcelanato em 20 por 20. Tá com o nicho já ali. E olha só que bacana aqui, gente ó. Apesar de não ser na quadra a última quadra que dá vista eterna para a lagoa, para o pôr do sol, ela tem uma vista sensacional essa casa aqui, gente ó. Olha a amplitude que dá. Tipo assim, não tá preso, né? Olha só, tu tem vista para lá. Pega toda essa vista aqui da tua sacada, ó. Toda vista pro condomínio aqui. Olha que maravilhoso. E nos fundos é uma área verde, gente. Ninguém tira aquela vista lá. Eu tô aqui, gente. Olha o tamanho desse terraço. Olha que bacana, né? Legal, né? E aquela portinha também acessa a área social, acessa a sacada aqui. Não precisa entrar no quarto se quiser vir pra cá. Essa é uma proposta muito boa. Olha só. Agora vamos conhecer a última suíte, que é a quinta suíte. Ficar comigo aqui, ó. olha só essa porta aqui, gente. Ó, porta de alumínio, PVC, acesso ao terraço que a gente tava ali na rua. Agora sim, meu caro, olha o tamanho dessa suíte. Olha que maravilhosa. Olha o tamanho toda de vidro, linda, né? Olha só, essa suíte aqui tem tranquilamente uns 50 metros quadrados, gente. Aqui, tem, aqui dá pra te abrir tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui abre. Ó, vou abrir um pouco aqui pra não bater a porta, ó. Tudo isso aqui abre, fica bem arejado, bem iluminado aqui no sol, essa suíte principal, sua suíte master, aqui é o banheiro dela, tá gente? Ela tem espaço ali para colocar uma banheira de hidromassagem e dois chuveiros também se quiser, tá bom? Aqui já tem a sobrecuba, falta só as cubas, já tá prontinha, um branquinho mais clean, maravilhosa essa casa aqui. Meus caros, se vocês gostarem desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um joinha, não custa nada, de graça, Aí incentiva a gente a continuar o trabalho. E se você tem interesse em conhecer esse imóvel, nós estamos completamente à sua disposição para que você venha e conheça esse imóvel, que está com um excelente preço, um acabamento sensacional, vale a pena você vir mesmo. Se você está procurando em outro condomínio, dê uma chance para o corretor da praia te mostrar <risos> essa casa aqui no Ilhas Park Capão da Canoa. É um condomínio que está crescendo pra caramba, ele tá valorizando muito seus lotes. Quase não tem mais lotes à venda aqui. Vendeu quase tudo. E o preço, então, o preço dobrou, gente. E essa casa está com ótimo preço. Pode ser a sua mais nova moradia aqui na praia de Capão da Canoa. Vale a pena conferir. E se você quer uma ideia para decorar essa casa, quer um valor, para vir aqui buscar a chave dela pronta, decoradinha. Nós temos também arquitetas que fazem isso para você. entrega a chave do imóvel por um pouquinho mais decorado, tá bom, gente? Muito obrigado. Se você vídeo até aqui, mais uma vez. Quero te agradecer de coração. Até o próximo vídeo, então. Deus abençoe sua semana, seu dia, seu mês, seu ano de 2022. Que prospere muito, tenha muita saúde e paz. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.